Porque agora vamos falar de coisa boa, falar de mundo das tintas. Já estou aqui com a Ellen, com a Mari Vedan. A Mari quer... É... Bom dia. Fala perto <risos> do dia, microfone, por favor. Ellen. Bom dia, Israel. Aí. Bom dia, Mari. Bom, Bom dia, dia, Ellen. A Mari, tenho certeza que ela quer ganhar prêmios. Tem, mas, claro. mas o mundo das tintas tem algo de muito melhor que são os produtos de qualidade e o melhor, o melhor preço, preço da cidade. Da cidade Não é é mesmo? Exatamente. Isso mesmo. Hoje eu vim para dizer para vocês novamente que o Mundo das Tintas está com os melhores preços e com grandes promoções. O mês todinho de maio, Israel, Mari, nós estamos com promoções e muita, muita variedade. Inclusive sorteios Olha semanais, aí. como Olha. eu disse na semana passada. Viu pois só? Está rolando sorteio. Viu ah. só, gente? Eu falei pra vocês, dei um spoiler aqui. Como que faz, Helen? O pessoal vai participar? Você já pode dar spoiler do que, que você vai sortear essa semana? Sim, claro. Tá. Essa semana, a partir de hoje, tá? Agora. Agora. Prestem agora, atenção. Prestem atenção. A partir de agora, vocês que estão nos assistindo, já está participando do sorteio de uma lata unilar 18 litros, latex lá do Mundo das Tintas. Olha aí, Nas gente. Nas cores branco ou gelo. Você pode escolher ainda a cor. Mas aí, né? Olha, só ainda pode escolher a cor, gente. Além de dado, você vai poder escolher? Ah, não. Pra participar é muito fácil. Sim. Lembra do nosso WhatsApp? 3509-7500. É só você mandar assim, ó, Mundo das Tintas e aí você já faz o seu cadastro por lá. Você que tá construindo, tá reformando, né? Tá dando tá querendo dar aquela repaginada aí no seu comércio, pode estar participando. Ah, não tá fazendo nada disso, mas quer presentear alguém? Opa, já ajuda. Pode ajudei. ajudar também, não é mesmo, Helen? Com Ellen? certeza. Até porque, além, além das nossas promoções, a gente trabalha com todas as marcas. Nós temos Luxe color Souvenir, Coral, né? E essas promoções que a gente, nós estamos prolongando aí por todo mês de maio. É o mês Sim. das mães, Olha mês do trabalhador, Sim. mas o mundo das tintas vai presentear Todo o dia? mês todo, com muitas promoções e variedades. Lembrando que toda semana tem o um sorteio. Não toda quero que ninguém semana. esteja nos assistindo. Esqueça desse sorteio, tá? Ellen, só entrar em contato com agora o WhatsApp. Agora conta pra gente. É, só entrar em contato no nosso WhatsApp sim. e fazer o cadastro lá, já tá participando. Mas eu quero saber, onde fica o mundo das tintas? sim. Rua Rosário Congro, 2543, Oi, Jardim aí. Primaveril. Muito, muito fácil de encontrar, né, sim, gente? E fácil. olha, você que tá aqui nos assistindo, nos ouvindo pelo, pela Cultura FM, né, pode participar aí. quem sabe, se você não conhece ainda o Mundo das Tintas, você participa, ganha e, e vai lá conhecer. Vai falar com todas a, toda a equipe, vai falar com a Ellen, sim. o pessoal que tá lá para te atender. Vamos supor que você já tá aí reformando, você ganha e fala, olha, vim aqui conhecer. Vim aqui retirar meu prêmio, né, Ellen? Mas também vim conhecer. A, a casa de vocês. Então, com o mundo certeza. Das nossos vendedores com atendimento personalizado. Para atender vocês a to, o dia todo, das 7 às 17 horas, de segunda a sábado, nos sábados até o meio-dia. Olha aí, lembrando... Avenida Rosário Congro, 2543. Isso. O telefone deles é o 3522-0498. Se você não quer correr o risco, ah, tem sorteio, tem que esperar, contar com a sorte... Já passa lá, tenho certeza, bons preços, produtos de qualidade e pode falar que você estava acompanhando aqui pelo TVC agora, viu a Ellen falando, que eu tenho certeza que sai um desconto amigo lá. Com mundo certeza. das Tintas. O sorteio é na sexta-feira, viu? Sexta-feira. Então, Estamos... oh, terça, sexta quarta, quinta, sexta-feira é Sextou. o sorteio aqui no TVC agora. Então, pois participe aí. Tá. Muito bem. Só... Mundo das Tintas. Diga. Só mais um Eu só um queria dar um recadinho para todo mundo que está nos assistindo. O Mundo das Tintas está selecionando vendedores. Oh, olha aí a oportunidade. Atenção aí, diretor. TVC Emprego. TVC Emprego Exatamente. ao vivo. Por favor, anuncie. Sim. O Mundo das Tintas está selecionando vendedores, tá? Com experiência em vendas e será um diferencial se tiver é, experiência em tintas e revestimento. Mas, de qualquer forma, estamos selecionando, traga o seu currículo ou ligue no nosso telefone, 35220498 e pede para falar comigo. Boa. Olha aí, gente. Quem estiver precisando a de uma oportunidade, oh. mundo ontem das tá oferecendo. No, ontem nós falamos aqui do TVC Emprego, onde a gente passa as uhum. dicas para as pessoas. E hoje, ao vivo, com a Ellen do Mundo das Tintas, ofertando para você essa oportunidade de emprego. Então, se você é vendedor, tem conhecimento no, na área de tintas, já é um diferencial. Mas se você é vendedor e quer aprender e quer trabalhar, mês de maio tá começando. Com certeza. com certeza. Nada melhor do que começar aí o mês de maio com a carteira registrada, trabalhando, vendendo e, ó, fazendo din din no seu bolso. Então... Liga pra Ellen, 35220498, no Mundo das Tintas. E aí, converse com o Binho é, com entregar o currículo na Avenida Rosário Congro. 2543. Ellen, muito obrigado. Obrigada a você. Sempre bom estar com você Obrigada, obrigada e, e, Eu que agradeço. Gente, tchau, tchau. gente obrigado, vou gente, aqui, tchau, tchau. já vou. Tá